Professora, e aí também é, a gente estava pontuando que também tem uma dica prática muito importante, a questão da, dos backups e troca de máquina. O que, que a gente poderia dizer para os contadores do Rio Grande do Norte sobre isso? Muito importante. É, o SPCE esse ano, ele veio, uma das grandes inovações dele foram os múltiplos backups. Então, ele faz. Se a sua máquina, por exemplo, ela tiver com uma capacidade de disco e memória um pouquinho abaixo, ou ainda que ali, né, na, na, na linha de corte, daqueles requisitos mínimos que a TI do TSE determinou como configuração mínima para a instalação do SPCE, cada vez que você abre o SPCE para trabalhar, ele fica pedindo, ele fica dizendo sua máquina está com memória é, a menos do que é necessário, menor do que é necessário, vou fazer uma cópia de contingência, e ele fica fazendo umas cópias. A cada 72 horas que o relatório é transmitido, lá, a cada relatório de 72 horas, na hora que você transmite, logo atrás, você já vê uma barrinha, o próprio SPCE fazendo um backup daquela sua prestação de contas. Cada dia se você nunca desligar o seu computador, se você ficar com o seu computador ligado diariamente, a cada 24 horas, ele vai fazer um backup da sua máquina. E se você desligar, cada vez que você ligar, ele faz um backup do seu SPCE. Ele deixa, inclusive, um hall de, cinco, de cinco, os cinco últimos backups, porque se você tiver um problema grande, você ainda pode escolher... Qual daqueles backups você pode usar? Ah, nesse dia aqui eu fiz uma besteira, mas nesse dia aqui de trás ainda não tinha feito. Eu vou pegar daqui de trás. Você tem essa é, possibilidade. Na hora do envio da parcial, ele também fez um backup. Qual é o problema? Tudo isso está na sua máquina. Se você tiver um problema com essa máquina, você perdeu tudo. Então, faça backups e a gente tem algumas histórias de vida aí que eu falo, deixem backups longe de ex, porque eu já vi <risos> ex quebrar HD na, em briga Caramba. de candidata por conta de briga de casal, quebrar <risos> o backup, o HD da candidata na hora da entrega. Então... Ponha em lugares separados, salve na nuvem, salve em qualquer lugar, mas separado de onde está a sua máquina. Outra coisa mega, mega, mega importante. Todo ano dá problema e a gente sabe que a possibilidade de dar problema esse ano é de 90%. Se você estiver trabalhando em rede, que é muito comum, o SPCE trabalha normalmente em rede, Todas as transmissões que você faz é do servidor, é só pelo servidor que você faz backup, é só no servidor que você insere os documentos. Só que se você trocar essa máquina, você vai perder o vínculo desses documentos que foram inseridos. Existe uma forma de você bcapear, inclusive na página do TSE e até do TRE São Paulo. Tem lá umas dicas para você salvar a árvore de documentos, né? Que ele fica lá no seu drive, no seu C, dois pontos, do seu computador. Você vai achar lá arquivos da justiça eleitoral, prestação de contas, e você vai ver toda a árvore lá de pastinhas. Mas sempre dá problema na hora que você vai transmitir a final e gerar a mídia. Quando é que você vai descobrir isso? Na hora que você for gerar. Se você tiver nos últimos minutos da geração, queira Deus que não sejam os seus últimos minutos, que você não caia duro. Então, sabendo disso, antecipe na organização, no preparo e naquela máquina que você estiver usando, faça tudo por ela. É comum também, Caio, às vezes, a troca de profissional. Um profissional começou a campanha, começou a transmitir por aquela máquina dele, trocou o profissional, pegou o backup daquela conta, levou para a máquina do outro profissional. Você já não vai conseguir fazer por lá. Você vai ter que entrar em contato com o seu cartório eleitoral e pedir o arquivo original que foi transmitido por aquela outra máquina, então isso é muito importante, foquem aí. A teoria na prática é outra? Na, na prática a teoria é outra, né? Sim, pode ser que sua máquina quebre, e aí sua máquina quebrar? Você vai pegar, recuperar todo aqueles backup que você fez, que você tinha, e vai reinserir os documentos no SPCE, sem problema nenhum. Se você tiver organização documental, está tudo tranquilo. Cria as suas pastinhas, vai colocando tudo lá. Precisou reinserir? Você tem ali organizado. Isso é fundamental.